Companheiras e companheiros, a nova primavera do PT já começou. Está aí a Conferência Nacional de Formação, Educação Política, Paulo Freire, no centenário do Paulo Freire. É um, são cursos que estão sendo dados pela Secretaria de Formação, é, no Brasil todo. É no sentido de aprimorar a nossa intervenção na cena política nacional. Por isso que é importante que todos os diretórios municipais, os diretórios zonais se incorporem, se movimentam nesta grande jornada de formação e educação política. Valeu. Conto com a, a integração, a colaboração de todos e de todas neste processo. Forte abraço. Nova Primavera. O PT, quem faz é você.